Que porra é essa, velho? Sentinela, rei delas dos 50 centavos. Só sei que nada sei e posso estar errado, mas meu mesmo estando Deus. errado, eu sei que ainda estou certo. Opa, valeu meu nobre? Daplo mandou um real. Muito obrigado, meu lindo. Valeu pelo umzinho. Podia ser mais, hein, filha da puta, pobre. Pobre. 50 centavos, porra, tu acha, tu acha que eu tô comprando crack pra viver? Valeu, meu brother, tamo junto aí, velho, vou comprar dois cigarros ali, velho, porra, 50 centavos, miado. comprar dois bozoeiros aí, Ô, oh, se mandar mais 50, eu compro a pinga, hein, <risos> valeu, meu brother, tamo junto. é, molecada, é esse maluco aqui, ó, sempre noob, vai lá no canal dele e cobra a bracinho aí pra mim, cara, manda ele fazer uma doação de homem, porra. Thank you.